Fala galera, mais uma vez aqui com vocês, sejam bem-vindos Subindo aqui a ladeira do Café Paraíso, ladeira não, a rampinha né Então, bem-vindo mais uma vez aqui no canal, já deixe seu like aí E se não é inscrito, já vai no botão vermelho aí, se inscreva para fortalecer, beleza? Um gesto simples como esse para você, mas para para mim aqui pro canal ajuda bastante. Valeu? Então, bora lá em casa, né? Na roça novamente. Ali almoçar com a mamãe, comer uma galinha de quintal, né? Tem o canal dela aí, viu? Também, quem. Se você aí não for inscrito, eu vou deixar o link aqui do canal dela. Vai lá, se inscreva. Inclusive, hoje eu postar ali no, lá no canal. Se ela não tiver matado ainda, vou postar Matando a Galinha, que o pessoal lá do canal pediu. Então, postar lá no canal dela, Matando a Galinha. E um inscrito do Uruguai pediu falou que nunca viu nem sabe o que é uma galinha dessa, né? de que tal né então matar mostrar matar e postar lá no canal dela então eu vou deixar o link aí beleza na descrição é canal Dona Santa Como eu falei no último vídeo, né? não estou postando muito, mas não estou postando todos os dias. É, até falei que ia começar a postar todos os dias essa semana, né? só que assim, é, ainda finalizando algumas coisas, então não, alguns projetos aí já já eu trago aqui para vocês. É, então não teve como. Bora, vindo! Saudade do pedal, hein? Tá aí uma coisa que me, me faz falta também, é o pedal. Ultimamente não tô, não tô tendo tempo mesmo. Mas vou me organizar pra voltar a pedalar, né? ok? Pedal é vida. Os que eu tinham aqui, Melhor atendimento da cidade, da região. Se você quiser uma galinha de quintal aqui, e boa, uma feijoada, nem se fala. Ricardo, aí, ó, valeu, Ricardo. O pessoal, aqui é tudo conhecido. Então eu morei aqui na, escola, aqui. na casa de minha irmã. Então é isso. Bora descer aí. Me acompanhar até lá. Yes Este é bem olha velho Então foi isso galera Chegamos aqui Já deixa seu like aí Se inscreva no canal se não é inscrito ainda Beleza? Valeu!